E aí pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães aqui, eu sou corretor de imóveis especialista em ajudar as pessoas a conquistarem aí o seu financiamento, aprovação do crédito para comprar o seu imóvel. No vídeo de hoje eu quero dar para você algumas informações para que você responda a esta pergunta. Financiamento imobiliário com IPCA é uma boa? É justamente sobre isso nesse vídeo que nós vamos falar e eu quero colocar alguns fatos. Eu já tinha feito um vídeo falando sobre exatamente esse tema, explicando a nova modalidade do governo, mas muitas pessoas têm vindo aqui no, no campo de pergunta, que têm curtido o canal, que acompanham, são inscritos, me Feito justamente este, este questionamento, Guimarães, se eu financiar meu imóvel tem o um valor de tanto assim, não é uma boa IPCA? Tá todo mundo fazendo? Então você vai responder essa pergunta com as informações que eu vou colocar aqui neste vídeo, bem rapidinho para você. A Caixa Econômica Federal ela lançou esse crédito imobiliário. Se você tá caindo de paraquedas aqui. No, no canal e não sabe o que está acontecendo, esse é o primeiro vídeo que você tem, tá, tá, tá assistindo, meu. Eu tenho muito conteúdo interessante, falei sobre isso alguns vídeos atrás. Se você não é inscrito no canal, corre lá exatamente agora, clica aqui embaixo e se inscrever no canal. Acione o sininho para que você possa sempre estar atualizado com as informações e receber as notificações quando eu postar vídeos falando sobre isso, tá bom? Mas vamos lá. A Caixa Econômica Federal, no, em junho, agora em agosto do, desse ano, ela fez um lançamento né, de uma nova modalidade de crédito que todos os bancos antigamente né, todos os outros bancos utilizavam financiamento juros, mais a, mais a TR que é a correção, então como a TR está zerada e aí os juros realmente ficam parecendo uma prestação fixa até o final mas pode acontecer do governo dar uma canetada lá e esses juros aumentar um pouquinho e a tua prestação pode variar e aí até o final do contrato, então o que a Caixa Econômica fez até para ter um, um respiro muito maior e está sendo muito legal porque ela fez uma previsão de crescimento Dessa, dessa linha de financiamento em um ano, e aí em 45 dias tá bombando um monte de gente tá fazendo, mas cuidado pessoal pelo seguinte: é, a gente às vezes faz muito cálculo pelo valor da parcela no momento que cabe no nosso bolso, mas não faz um planejamento, e esse planejamento aí pode realmente. Puxar aí o teu tapete, tá? Mas vamos lá, o que eu quero dizer pra você é o seguinte Hoje os juros da Caixa Econômica Federal com a correção do IPCA Que é essa nova modalidade que a Caixa Econômica Federal lançou em agosto passado É de juros de 2.95 ou 3.95 ou 4.95% mais o IPCA. Por que, que a Caixa Econômica ela fez isso? Na verdade, ela reduziu a taxa de juros porque ela reduziu o risco dela, né? que é a inflação. Então, ela repassa a inflação para você em contrato. Caso a inflação esteja controlada, esteja tudo muito bem, automaticamente os juros vão se manter nesse patamar e você vai estar tá bonitinho comprando seu imóvel com a prestaçãozinha que realmente você que você fez muitas pessoas que com, que não conseguiam comprar imóveis por causa da renda ou seja numa num juros lá como estava 9,95 10,12 10,15 né a taxa efetiva em alguns anos atrás precisava para financiar o um imóvel aí às vezes de 250 300 mil reais 400 mil reais de uma de uma renda de uma entrada alta e de uma renda de 8 10 12 mil reais né Hoje a gente percebe aí um financiamento de 250 mil, 300 mil reais, com as pessoas conseguindo pelo IPCA, né? Pela taxa, pela taxa de juros, mais o IPCA, conseguindo aí com uma entrada de 20%, né? Um financiamento com uma renda de R$ mil reais, seis mil reais, ou seja, Caiu básica, drasticamente aí, a renda e muitas pessoas estão conseguindo financiar o imóvel através dessa modalidade de crédito, tá? Mas o alerta fica justamente sobre isso que eu acabei de falar aqui. A Caixa Econômica Federal ela diminuiu os juros para a gente porque automaticamente ela repassou o risco do, da correção da inflação para o nosso contrato. Então se você está comprando hoje e conseguiu lá uma taxa de juros de 3,95, parabéns para você, muito legal, com a taxa do IPCA. Se eu não me engano, a taxa do IPCA para esse ano de 2019 está em 3,75. Se eu não me engano, posso estar tá errando aí alguns pontinhos, 0, alguma coisa... Percentuais é o controle da inflação e tem o um controle também para o ano que vem, de 2020, também está próximo disso, tá em 3,5, 3,7, alguma coisa nesse sentido. Mas para 2021, 2022, 2023, 2024, não existe o um controle, não tem como controlar a inflação. Então, o que, que pode acontecer em 2021, por exemplo? Essa taxa pode se manter e você vai continuar com a sua prestação, essa taxa pode em subir e aí ficar muito fora daquilo que realmente você se planejou e ela também pode obviamente também descer por isso se chama risco você pode manter subir ou descer por isso que muitas pessoas quando perguntam a minha opinião eu sempre digo e informo desta desta forma que não existe um controle o que está sendo previsto em muitos em muitas instituições muitas empresas que prevem os futuros econômicos de inflação Prever que em 10 anos, se a taxa manter em torno de 4%, mais ou menos, por cento, 4,5% a taxa de juros, é, a inflação, né, perdão, essa vai ficar um pouco mais equilibrada. E mesmo assim, se se manter em 4, 4,5%, o IPCA vai ficar um pouquinho acima do que se você comprar lá hoje com a TR que está em 6,75%, né, mais a TR, você vai pagar um pouco mais com o IPCA. Tá, tá bom, gente? Bom. O que eu quero dizer nesse vídeo é que você precisa ter o seu planejamento, você precisa se, né, se planejar, obviamente, fazer aí a sua, o seu estudo e não apenas pensar na compra do imóvel e na prestação que hoje cabe no seu bolso. Muitas coisas futuras podem acontecer e é uma decisão muito importante que você precisa tomar. Se você precisa de ajuda, se você quer ajuda, se você precisa de alguma informação, tirar alguma dúvida, você pode ou escrever aqui embaixo para mim e eu vou estar respondendo para você assim que eu puder. Ou você pode clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para falar diretamente comigo e eu vou estar respondendo na medida do possível todas as pessoas né, que me, me, me perguntam, mandam lá e-mail. Eu agradeço muito as pessoas que têm participado e a audiência de vocês. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, gente, ajuda aí o vídeo a chegar aí no top aí de cima no, no, no YouTube que ele possa indicar. O meu vídeo, você precisa clicar aqui embaixo em curtir o vídeo. Gostei do vídeo, clica lá, me ajuda aí o vídeo a crescer. Se você não gostou também, clica aqui embaixo e em não gostei para que você possa me ajudar também a melhorar, tá ok? E para você ajudar o canal a crescer e outras pessoas possam assistir esse vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo, não, em se inscrever e aciona o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeos assim como esse, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, agradeço demais a sua audiência. Eu me chamo Marco Guimarães, forte abraço e vejo você nos próximos vídeos. Tchau!